fotogrametria. O termo fotogrametria deriva das palavras gregas fotos, que significa luz, gama, que significa algo desenhado ou escrito, e metro, que significa medir. Portanto, a fotogrametria, de acordo com as origens, significa medir graficamente o som da luz. A definição da fotogrametria até a década de 60, a ciência da arte obtém medidas confiáveis por meio de fotografias. American Society Photogrammetry. Com o advento dos novos tipos de sensores de uma definição abrangente da fotogrametria, foi proposta também a SP. Em 1979, sendo a fotogrametria a arte, ciência da tecnologia obtém obtenção informação confiável sobre objetos físicos. E o meio ambiente através do processo de gravação, de medição e interpretação de imagens fotográficas, padrões de energia eletromagnética radiante, entre outras fontes. Embora originalmente a fotogrammetria ocupasse uma análise fotográfica, essa definição atual também engloba dados provenientes de sensores remotos. Essa definição também incluir áreas distintas da fotogrametria fotogramétrica, no sentido restrito, referindo-se a métodos de obtenção e de dados qualitativos, como coordenadas áreas a partir dos quais são elaborados mapas, cartas topográficas, fotointerpretações que coincidem em obter dados qualitativos. A partir de, da análise fotográfica, e das imagens de satélites, devido a um grande volume de trabalhos diárias que convencionou-se classificá-las dentro de uma área de sensoramento remoto. Destas definições não devem ser restritivas, uma vez que durante o processo de fotointerpretação também são realizadas medidas, por outro lado, na prática da fotogrametria, por exemplo, durante a instituição face Fazer-se a foto interpretação em conjunto de medições de precisão. Além, dos, além destes termos, o advento das tecnologias e do imaginamento de vídeo de dispositivos de digitalização e de câmeras digitais tem como permitir a coleta da de dados da fotogrametria de motos semelhante à coleta de satélites. Com a finalidade bem diferentes, por exemplo, na aplicação das indústrias, esse ramo de fotogrametria tem recebido várias denominações: videometria, videometria, foto, fotogrametria eletrônica, fotogrametria digital, fotogrametria em tempo real, entre outros. Entretanto, esses termos podem perfeitamente ser abrangidos pela definição geral da fotogrametria como apenas considerando que são dados coletados eletronicamente, convertidos em uma interpretação digital à imagem. Outra classificação que pode ser adotada, refere-se à participação do instrumento para a medição e redução de danos. Os métodos antigos do processamento de dados fotogramétricos fotogram requeriam instrumentos analógicos devido à inexistência de computadores com capacidade de fazer cálculos necessários para várias etapas do projeto fotogra... fotogra... fotogramétrico. <risos> a era da fotogrametria analógica do e advento dos computadores cada vez mais baratos e coluintes permitiu a redução da participação do instrumento do processo fotogramétrico, levando ao aumento da precisão de uma sofisticação. Uma sof com a sofist sofisticação dos métodos matemáticos. Trata-se da fotogrametria analítica atualmente, com a maturidade da tecnologia de captura dire é, direta das imagens digitais e potenciais dos computadores para aplicações gráficas da fotogrametria digital, suplantou a técnica analógica, reduzindo-se a participação do instrumental, Apenas para a fase de digitalização da foto das fotografias e scanner. O advento do moderno das câmeras digitais que permite a animação, a eliminação desta fase instrumental. A digitalização dos negativos fotográficos. A fotogrametria aérea ou fotogrametria. A aerofotogrametria é uma subdivisão da fotogrametria na qual as fotografias do terreno. São formadas por uma câmara de precisão montada para uma aeronave. O torno foto fotogrametria terrestre é utilizada para fotografias de tomada de posição fixa no terreno, normalmente conhecida como fotogrametria espacial. Compreende-se que todos os casos a fotogrametria ou imagens extraterrestres, as ex medições sub subsequentes nas quais a câmara estivesse. Est est est est est est esteve fixado na terra, na lua ou em um planeta com análise artificial. A fotogrametria de curta distância é utilizada para arquitetura, medicina e indústria, a engenharia que pressupõe aproximadamente a entrada de câmeras de objetos a ser fotografados. Na estereofotogrametria são objetos emitidos ou interpretados por pares de, fotogra de fotografias de documentos de observação de estereocópias. Que proporciona uma visão tridimensional e cria uma ilusão do que o observador está vendo em um modelo 3D do terreno histórico. O desenvolvimento que conduziu o presente estado da arte da fotogrametria são anteriores ao evento da fotogrametria de Aristóteles em 300 a.C., que mencionava como projetar imagens no meio ótico. Leonardo da Vinci, em 1492, determinou, demonstrou graficamente que os princípios da aerodinâmica e a proteção ótica, também projetou mecanismos para o polimento dos, das lentes. Dispositivos. O contemporâneo de produziu um esboço das leis de das perspectivas em 1525, construiu um aparato mecânico para desenhar perspectivas verdadeiras. Também constituiu um mecanismo para produzir desenhos estereoscópicos. Vou rir.